Boa noite, galerinha. E aí? Como é que vocês estão? Vamos aqui, voltando pra casa. Pá! E hoje vamos falar de um assunto polêmico. Não é mamilos, não. Artigo... 252, inciso 6 do Código de Trânsito Penal Traduzindo Pilotar usando fone de ouvido Bom, se eu já estou referenciando o artigo, né? Já estou dizendo tudo, né? Não pode E é um hábito até que comum Por grande maioria, né? galera não pode fone de ouvido não pode é a redação fala do uso é, de fones plural no ouvido conectado a aparelagem de som do veículo ou do celular então você pode tentar dar uma desperta e usar ah, que eu tava usando só um fone, só o fone de um lado. Véi, tá errado do mesmo jeito, véi. O código de trânsito não fala de quantidade. E o agente, o autuador, ele não precisa comprovar tecnicamente que você estava com fone de ouvido e no até perto de você, não, se ele ver e, e ele achar que você está, e ele colocar na suma dizendo que você estava, então a multa vai chegar desfavorecendo você, a infração é média, 4 pontos, 130 reais e 16 centavos, Opa, já rasparam aqui. Então, pra gente que anda de moto, é perigoso. Inclusive, é, conversando com, com a galera lá do grupo da MT, o MTG Bahia, é o grupo das MTs. É MT Group Bahia, né? Traduzindo tudo. É, teve um colega nosso que deu um relato super verdadeiro, assim, que de fato acontece, pode acontecer. Ó, eu tô aqui segurando reto, a moto tá indo para um lado e para o outro. Fogo, véio, quando tem isso aqui. Véio. Apertura raspa. E não cobre no mesmo dia. Sim, nosso colega, ele pilotando com fone de ouvido. Aí, provavelmente em um volume muito alto, não ouviu que, que vi um carro se aproximando dele. Não lembro se ele falou de um cruzamento, como era a situação. Mas o cara já vinha sinalizando. E aí ele pode estar com o fone e não conseguiu ouvir. Só percebeu quando chegou em cima. E aí o farol do cara Chamou a atenção Ou seja, se fosse de dia Não ia ter farol certo E ele ia tomar essa porrada De graça Então é... Esqueci agora qual o artigo Mas tem um artigo que diz que você tem Que prestar atenção ao trânsito então, se você utiliza algum artefato que prejudica a sua atenção, você perde a razão. Inclusive, se você estiver pilotando com um fone de ouvido e o cara trocar de faixa e você tomar porrada, se for constatado que você, durante a sua pilotagem, estava com fone de ouvido, é meia-culpa. O órgão de trânsito vai entender como meia-culpa sua. Que você também não prestou atenção. Você poderia ter evitado o acidente. Entendeu? E você não evitou. Por quê? Porque não estava prestando atenção. É, e isso se aplica também a celular, né? O celular já é um caso à parte. O uso de fone de ouvido ele é comparado ao uso de, de celular, que distrai. E eu acredito que possa até ser pior, né? A depender do volume que esteja o fone que você perde... Eu, quando eu gostava de pilotar com fone, eu não conseguia ouvir o som da moto. Eu buzinava não ouvia. Era como eu achava bom. Mas aí... Depois que eu fiquei sabendo que era infração, eu, ó, oh, sabia, uma... Essa porra quieta. Não quero mais não. Deixei de boa. Agora é só ouvir minha porra do meu barulho aqui e vamos embora. Caso você tenha que atender um telefone. Ih, rapaz. Fiz um cálculo de rota errado aqui, velho. Né? Enfim, ai. É, caso você faça. A necessidade caso você tenha a necessidade de, de atender o ideal é você encostar atenda seu negócio seja feliz se for carro tem aquela alternativa né o bluetooth do carro sincronizado com o aparelho e aí você usa o usa o viva voz é uma alternativa que eu vou ter que desviar pra dentro do comércio carai borracha oi, oi, oi, oi. então uma alternativa para os motociclistas é o uso de intercomunicador qual a diferença o intercomunicador o fone é dentro do capacete não é dentro dos seus ouvidos sacou? ele fica Junto ao capacete, isso pode. Se você for multado com o uso de intercomunicador, pode recorrer que tá de boa. Você ganha. Qual oh, foi, Pitou? Mas fones de ouvidro intra-auriculares não podem. Então, galera. Resolvido, explicado. Qualquer dúvida, posta aí. Fone de ouvido, não pode. Intercomunicador, pode. Cheirinho que importa, bom. Simples assim. Cometeu infração. Média, R$ reais E... 4 e... pontos na carteira. Só saem depois de um ano. Que Deus, Deus nos, nos livre dessas brincadeiras. Bom, galerinha, vamos ficando por aqui. É, eu estou procurando a agência do Itaú. Não achei. Massa. Não posso entrar aqui, eu posso entrar na rua Vídeozinho explicativo disso aí já tá de bom tamanho. Isso é mentira. Será que não pode? Não pode carro, né? Moto pode? Ah, eu sou moto. Ah, que bacana. Eu não sabia disso, não. Deve ser pros alunos. Show. Coreios. 30 segundos. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Encerro o videozinho. É, pai, você é, invade ou não, viu? Eu não vou invadindo. Vou esperar, porque aqui pode ter... Pode ter guarda. Vamos ficando por aqui. Até o próximo videozinho, valeu.